Hoje, o vídeo mais caro que eu já gravei na história desse canal. Se der ruim, deu. Se der bom... Ótimo, mas principalmente o que vocês precisam saber é que eu não depositei aqueles 8.500 dólares, não. Eu fiz um acordo com o site, metade tá saindo do meu bolso, a outra metade o site patrocinou. Então ó, resumindo, eu depositei 3.100 dólares, usei o cupom MATILHA, logo consegui 40% de bônus e 3.100 dólares se transformaram em 4.340. Sucesso igual me deu o resto. Tudo que vier é meu, se eu perder... Não é bom e eu fiz isso porque hoje eu decidi abrir 12 vezes a caixa mais cara que eu já vi em todo o CSGO. Uma caixa de 690 dólares, convertendo para reais. R$ reais por cada caixa. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliar. <risos> Mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Confesso que já me arrependi um pouco de gravar esse vídeo Mas começamos, partiu Só lembrando, rapaziada, Natal está chegando Então se você for depositar aqui no csgo.net Use o cupom MATILHA porque além dos 40% de bônus Esse mês, né, dezembro, mês especial, enfim Eu estou sorteando uma AWP Dragon Lore Exatamente isso, uma AWP Dragon Lore Para quem me apoiar utilizando o cupom MATILHA Então use o cupom MATILHA e prende o formulário que está na descrição Fechou? Vamos... Pro que interessa. Ah, eu não queria começar. Eu tô enrolando. Porque eu tô com medo. Vamos lá, rapaziada. Ó, o preço da caixa, 690 dólares. Logo, 6.900 para abrir 10. Mas dá pra abrir 12, mano. 13. Ah, 13 meio mil... cara. Obviamente, não iria abrir 10 de uma vez. Uma por uma, com muita calma. Ai, papai. Primeirinha. É só a primeira, rapaziada. É... A primeira já não foi muito legal M9 Rust Coat 270 dólares Uma faca interessante, uma faca legal Mas nesse caso não paga a brincadeira Bom, então, 270 dólares Eu não vou vender nada, tá ligado? Eu vou guardar tudo até o final E aí no final eu <risos> penso em algo Caso seja necessário, né? Eu queria que no final eu só retirasse tudo E saísse com meu lucro Mas vamos lá Mais uma Premium Knife também se pai é mais barato que a M9, mano. Para ser sincero, não, não, não hum, tá bom ainda. Não pagou o valor da caixa, mas é uma paioneta Crimson Web pelo preço. Provavelmente uma minimal wear. É uma faca que eu gosto, uma faca legal, uma faca interessante. 480 dólares. Preço da caixa é mano, 690. Tá melhorando 200, 400. Agora eu poderia vir uma faca de 600. Mais uma rapaziada. <música> Isso foi horrível, mano, isso foi péssimo, cara, isso foi péssimo, isso foi péssimo, não pior, não. é, pensei, nossa, melhor que a primeira M9 ainda, por algum motivo pensei que ela seria mais barata, enfim, vamos lá, mais uma, guys. Mano, butterfly Gama de um lado, Butterfly Tiger de outro, aí, aí, aí me ferrou. Ó, oh. tudo bem, eu ainda tenho 5.800 dólares ali pra gastar. Porém, no um momento, acumulamos... Opa, 1.334, quase 1.337. Por enquanto, acumulamos aí 1.334 dólares. Ainda temos aí umas 9 caixas pra abrir. Vamos pra quinta. Trop bonito e vem essa M9 do carro. Ai mano, vai ter gente pra reclamar Você tá reclamando de uma M9? O meu sonho é ter uma Navadja Cara, eu sei, eu não tô, não tô reclamando da faca Só que eu investi uma grana, tá ligado? Eu investi uma grana, eu tô, tô reclamando do retorno do investimento É isso, só isso Vamos lá, pra mais uma Ai, tá azedando Tá azedando o caldo Tá azedando o caldo Fico no rio na nave, sem tempo. Eu gosto de ver as estrelas Que merda! A situação tá ficando feia pra nós, galera. Ai, mano, poderia parar no aquecimento de aço ou na do lado também. Não aguento mais ganhar baneta, Vai, galera, mais uma. Meu Deus. 4 M9s na tela. Lore, Brightwater, Autotronic e Marble Fade. Eu pego logo a Brightwater. Que é 50 dólares. Não sei como, mas tá ruim. Mas ainda assim eu queria o, o drop. Eu, é muito viado. queria algo. Pô, eu tava, tava na expectativa de conseguir pelo menos uns, uns 7. Um 7 cada dólar. Um. Mas tá, tá, tá longe, tá difícil. Não digo que tá improvável é porque tem caixa ainda. Ih, papai, aqui começou a ficar legal, mas não paga ainda, como assim? Meu Deus, por isso que eu falo que caixa cara, mano, não vale a pena Vejam bem, nessa caixa, só vale a pena a partir da M9 Slaughter Você pode ganhar uma M9 Doppler que você não vai ter lucro Putz, por isso que eu falo que caixa cara não vale a pena Você tá investindo ele, ali... ah, mano, bizarro mas eu já tenho meus 3.600, senhor. Assim, eu já estou no meu lucro, né? o meu lucro, o site me deu a grana Vamos lá, mais uma. Depois essa tem só mais uma e aí vai sobrar uns 300 dólares pra gente fazer alguma loucura. Isso foi horrível, vamos pra última caixa. A última caixa tem que dar bom. É a última, mano. Nossa, isso foi horrível. Urban Mask Se eu vender um Eu tenho um 284 dólares Tem a Fire Dá pra mim 3 E aí acabou a nossa grana Só com um super drop aqui Que não enfim, no geral, galera, 4.100 dólares, assim, eu tô no lucro, né, graças ao empurrãozinho aí que o site deu dando uma grana a mais. Agora, no geral, não foi muito bom, eu poderia colocar essas 15 mais baratinhas, assim, essas que são muito, muito baratas. Por exemplo, ó, um contrato de 700 e 779 dólares, eu posso ganhar de 194 a 3.100. Ixi, isso foi terrível, mano. Joga bater, joga Acabou. joga, joga, posting, joga, Inacreditável. Acabou. Acabou. Acabou. Isso daqui esquece. Isso daqui esquece, rapaziada. Seis Mano, não não vou mais brincar. Eu tava pensando em... Ai, caraca, até... eita, Até soltei a espuma aqui do fone, mano. Espero que não tenha quebrado, mas se quebrar também eu vendo de uma dessas facas. Eu vou, eu vou retirar tudo, tá ligado? Eu vou retirar tudo. Esqueça. HAL, Bayonetta Marble Fade, M9 Brightwater, Bayonetta Black Laminate, M9 Urban Masket, M9 Boreal Forest, Bayonetta Knight, da Damask Steel, Bayonetta Crimson Web, M9 Rust Coat. Bayonetta não tem disponível, vou pegar essa NOMAD Rapaziada, mostrei pra vocês, a Bayonetta não tinha disponível, troquei pela NOMAD É bom né, o site nos dá possibilidade Não tem o item disponível, nos oferece várias opções do mesmo valor, enfim Tem que tirar um item por vez, vamos esperar que a notificação dessa NOMAD apareça E até agora eu não acreditei no que, no que aconteceu Agora chegou, galera, ó, oh, New, pai Vamos ver aqui dentro do jogo 0.03, safe, pattern 591 Mano, faca bonita, eu sou apaixonado Por Nomad, Nomad é sensacional Galera, a HAL não tem disponível Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pensando em Butterfly Fade ou Medusa, guys Um de meduzinha que ainda vai voltar Pra nós aí uns 600 dólares A gente retira aqui a Medusa Chegou a rapaziada, ela veio. Nossa senhora, minimal ar. Sensacional, galera! Sensacional, <música> Ah, Aqui as skins, ó. Nômade. Maravilhosa, linda demais Gosto muito de Nomad, mano Simple me fez gostar de Nomad E a Alp Medusa Veio sem nenhum adesivo Mas Minimal wear, O que tá bom demais A M9 Rust Coat Uma M9 legal, cara Uma M9 interessante Eu particularmente gosto desse tipo de faca Um tipo de faca legal E ao mesmo tempo Barata, tá ligado? Quer dizer, barata não é Mas em comparação a algumas outras facas Como Doppler, Fade, Marble Fade, Tiger Tooth Enfim, ela é muito mais acessível E a Bayonetta Crimson Web Mano, faca Crimson Web é, é osso, tá ligado? A Minimoware é toda desgastada, toda ferrada, mas ainda assim é uma faca gostosa de se jogar, enfim. Tem outras também, né? Mas eu acho que essas daqui que valem a pena mostrar. Rapaziada, não deixem de utilizar o cupom Matilha lá no csgo.net. É isso, espero que vocês tenham gostado. Usem o cupom Matilha para ganhar os 40% de bônus e também para participar do sorteio da Dragon Lore, né? Pô, a última vez que eu fiz um sorteio de Dragon Lore foi em dezembro de 2021, ou seja, vocês esperaram um ano pra eu fazer um sorteio desse novamente, então usem o cupom Matilha, preenchem o formulário, mas não façam uma loucura que eu fiz, principalmente se vocês forem aí menor de 18 anos, chama papai, chama mamãe, a vovó. Mas não mete louco, principalmente não mete louco. É isso, guys. Se inscreva no canal, meu sonho vai ter um milhão de inscritos. É isso aí, tamo junto, valeu. Eu Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal visão que eu vou te ter